Essa música é difícil, sabia? Você acha? Eu acho. Ela tem umas notas muito altas é. e ela é rápida. Então você tem que ter um controle e dar respiração, porque se você não, não, não segurar e prender, você fica sem alto para passar as matas mais altas. Agora, o louco disso quem fez essa música só fui eu, como é que meu? Porra! Estrela distante que eu não consigo alcançar. Esse é o pequeno carro que eu não posso comprar, mas não consigo te um distante que eu não consigo alcançar. Você é algum lugar que, é que eu não posso comprar, mas não consigo tirar os olhos de você. E fico aqui esperando. Não consigo te mirar Nos olhos de você <risos> E fico aqui esperando Rezando pra você viver. me ver Errei, desculpa <risos> mm <laughs>